Baseada no podcast ficcional de mesmo nome, Homecoming conta a história de um assistente social que ajuda um veterano de guerra a retomar a vida normal. Mas não só isso, a série se disfarça com premissas simples e patriota em sua primeira camada, apenas para esconder sua verdadeira narrativa, que foca em como grandes corporações podem moldar um novo tipo de comportamento humano. E no dia dos namorados, tivemos o registro de duas mulheres incríveis, Edith Piaf e Pagou. Edith Piaf, cantora, compositora e atriz francesa, expressava claramente a sua trágica história de vida. Pagou, conhecida como escritora, poetisa, diretora, tradutora, cartunista e militante da política brasileira, muito conhecida aqui na cidade de Santos. E você tá esperando o que para poder rever essa resenha? E por último, temos a resenha da cantora Greg Queen Pablo Guitar, que explodiu nas mídias cantando músicas de Whitney Houston. Apesar das críticas, Pablo é considerada uma das pessoas que não se cala na internet. E você está esperando o que para verificar as resenhas do mês de junho?